É possível que duas skins da nova caixa Revolution do CSGO possam ser banidas. partida já começou! Precisamos de alguns disparos! Apenas alguns centímetros dos jogadores. Esta granada pode acabar com essa. Olha só pra isso! O que está acontecendo? Ficou sem munições? E o que é que ele vai fazer agora? É uma lista! Incrível! E nós temos o vencedor! O nosso vencedor recebe uma caixa com skins incríveis da Keydrop. Temos também algo especial para todos os espectadores. Com o um código promocional acima, recebe 50 centavos para começar e 5% de bônus do depósito. Estamos falando da M4A4 Temocal, uma das skins Covert da nova caixa. E também a AWP do Dolori, que apesar de não ser uma skin de categoria Covert, tá custando bem cara essa skinzinha aqui. Mas, aparentemente, as duas skins que eu acabei de mencionar em perigo. A comunidade tá meio atiçada aí e tem gente falando que pode estar tá surgindo uma nova M4A4 HAL no CSGO, que para quem não sabe é a única skin de arma do CSGO que tem essa categoria contrabando. Quando foi aceita pela Valve para entrar na caixa Huntsman, na realidade a HAL era assim, do jeito que a gente tá vendo, tá? Essa foi a original skin de M4A4 Hal que foi aceita lá no CS:GO em 2014. Esse daqui foi o primeiro post, mano, na comunidade da Steam lá na oficina do designer tentando fazer com que a Hal fosse aceita no jogo. Ele também aplicou lá na oficina da Steam stickers, né, o famoso Howling Down. Porém, foi descoberto que ele roubou essa arte aqui para criar tanto a skin da M4A4 Hal quanto do adesivo Howling Down. Portanto, essa versão aqui da HAL, a gente não teve por muito tempo em game pouquíssimas pessoas puderam usar a M4A4 HAL original, simplesmente porque ela era uma cópia de uma arte, então não durou muito tempo no game, o que a Valve fez? A partir do momento em que o designer original daquele desenho do lobo, esse cara aqui, o Canizalbus, registrou uma queixa, basicamente fez um registro de copyright, então eles denunciaram a Valve por estar tá roubando a propriedade intelectual dele, a arte que ele havia criado, e obviamente que a Valve estava monetizando, ganhando dinheiro com a arte de outra pessoa, foi então que o artista resolveu avisar a a Valve, né? Com um aviso, tipo assim, na justiça mesmo. Se chama DMCA lá na gringa, que é basicamente um aviso para retirar, mano. Tá ligado? Um copyright strike, como a gente conhece aqui no YouTube. Quando alguém usa a música de alguém, por exemplo, ou a arte que não pode, o YouTube vai lá e remove o vídeo e tal. As a pessoa pode ser banida. E foi então que nós recebemos essa arte da Hal. E esse adesivo aqui tá com a nova arte aí da Hal, criada por designers da Valve. E bom, por que eu expliquei essa história da Hal? Tem gente achando que isso pode acontecer tanto com a M4A4 Temucal quanto com a Alp do Dolore. Uma mais provável que a outra, a gente já vai entender o porquê. Mas tudo começou no Twitter com esse criador de skins chamado Dani Den onde aparentemente essa daqui foi a última skin que ele criou para aplicar lá na oficina da Valve então assim, eu já vejo uma certa semelhança com a WP do Dolore e com a M4A4 Temucal, portanto é um designer aí que já tá acostumado com esse tipo de arte de skins e o que, que ele notou primeiramente, tá? Que aquele desenho ali aquele anime da mocinha rosa aparentemente foi roubado do que seria um tutorial de como desenhar que já está há alguns anos aqui na internet, tá? Essa imagem aqui é a imagem que eles estão sugerindo que foi utilizada para criar a skin, e se a gente analisa esse gif aqui, mano, realmente o cabelo é idêntico, só muda ali um traço na franja, que veio de tá para cima tá para baixo, e eu não sei até que ponto que tipo assim, ele roubar a ideia de um desenho, de um tutorial japonês ou chinês é considerado assim, um roubo ou não, né? Mas não podemos negar que realmente o cabelo aqui do anime tá idêntico. Enfim, estão estudando basicamente todas as skins do Fornis, que é o criador da Temuka, o perfil dele no momento tá e estão tentando descobrir outras artes que ele pode ter roubado em skins anteriores dele. Mas de qualquer forma, as outras skins que ele criou não são importantes porque não foram aceitas. Essa é a skin dele que foi aceita pela Valve. E eu acho que essa é a skin que tá um pouco mais safe, tá? Porque depende basicamente do criador, do desenho, do tutorial de como desenhar cabelo. Entrar em contato com advogados e emitir um aviso de copyright strike para Valve. Tipo assim, nem sabe direito quem que é a pessoa que desenha aí esse tutorial de cabelo. Então, essa skin aqui tá um pouco mais safe, talvez. Não vai ser banida. Por enquanto, a gente fala da AWP do Dolore. O buraco é mais embaixo. Essa skin aqui tá sendo um sucesso de vendas no mercado da Steam. E ela tá vendendo bem acima do preço das outras skins da mesma categoria. Porém, é a segunda skin da caixa que tem uma polêmica envolvendo ela aí onde, basicamente, esse estilo aqui de desenho parece ter sido roubado de um artista. Esse estilo chama Doodle, por isso o nome da skin Doodle Lore, E foi o Danny Dan, novamente que postou no Twitter aí jogando a merda no ventilador. Ele tá dizendo que existe uma arte original criada por um artista chamado Vex, desse Dragon. Doodle aí, como ele tá sendo chamado E aí ele pegou aqui e mostrou Tipo assim, com zoom e tal, alguns desenhos Que parecem ser roubados Da arte desse dragão aí, do Vex O Vex, inclusive, fez um post falando Que a arte dele tinha sido roubada Pra nova skin do CSGO, então aqui Nós temos um caso onde o artista já se Manifestou, diferente da M4 Temu Cal E tá dando muito drama no Twitter Isso, muita gente postando essas fotos Assim, com zoom, tentando analisar e tentando Comparar os doodles, né Que são os micro desenhos aí, que que formam a arte da skin e assim eu dei uma pesquisada eu mesmo nas redes sociais do vex para entender mais sobre o trabalho dele e ele é muito famoso tá esse estilo de arte aí que ele faz é basicamente o único estilo que ele produz e cara ele conquistou o mundo inteiro já com esse estilo de arte dele muitos patrocínios fortes o cara vem fazendo essa arte há muito tempo mesmo e eu encontrei aqui a arte original né esse Doodle dragon que basicamente é, tão famoso que ele até vende posters e tals. E quando a gente dá uma olhada aqui, realmente, velho, parece uma cópia, mano. Parece que o dragão aqui foi copiado daquele ali. E quando eu entrei no Pinterest e encontrei essa ideia aqui de Doodle e tal, eu vi que tem muita cópia, tá ligado? Em toda a internet tem muita cópia desse estilo, a galera muda uma coisa ou outra ali, muda uma corzinha pra parecer que é uma arte nova, mas realmente o Vex, que é esse cara aqui atrás da imagem segurando, mano foi o criador original dessa arte. E veio então muita gente que começou a copiar o estilo Doodle dele e fazer suas próprias artes. Porém, esse cara realmente já entrou em contato com a Valve, então essa Skin aqui ela corre um sério risco de ser banida. E quais seriam as opções da Valve a princípio? Galera, primeiro eu acho que é muito difícil qualquer uma dessas duas skins serem transformadas em skins contrabando. Se a gente olhar o que aconteceu no passado, esse gameplay aqui é da M4A4 Griffin. Mano, teve uma época lá que todo mundo soltou esses mesmos rumores. Olha só, pode ser que a gente tenha uma nova skin contrabando no CSGO e ela seria a M4A4 Griffin que acaba de ser lançada Todo mundo saiu comprando essa skin com medo de perder essa oportunidade. O preço da skin decolou, mano, e nem é uma skin tão bonita assim. Essa daqui é a versão original do jeito que ela foi lançada. Mas ela é diferente da versão que a gente tem hoje da M4A4 Griffin. Basicamente, o que se descobriu é que a primeira M4A4 Griffin tinha roubado essa arte aqui de um grifo. E basicamente, o designer aí da skin usou esse grifo meio que invertido. Horizontalmente, com cores um pouquinho diferentes E com isso ele criou o M4A4 Griff Roubando uma imagem da internet E quando coloca assim em overlay, uma em cima da outra Dá pra claramente ver que foi sim um roubo e não só uma inspiração, mas tipo um roubo descarado mesmo, tá ligado? Ele pegou ali e desenhou por cima da arte. E foi então que a gente teve uma mudança na arte da skin por parte da Valve. Que basicamente foi isso daqui, ó. A águia tá olhando agora meio que pra cima. Não sei se é um grifo, se é uma águia agora, né? Enfim, essa daqui foi a nova M4A4 Grife nem mudou tanto. Então a gente sabe que a Valve é muito capaz de recriar as skins mudando uma coisinha ou outra ali, mano. Olha só, nem parece que mudou essa skin de o que era antigamente pro que é hoje. Tipo assim, ainda tá bem parecida e não foi um upgrade. De igual foi a Hal, né, mano? A Hal era mais feinha. Realmente, a Val transformou a Hal numa skin belíssima. Portanto, a Griffin nunca valorizou. E, pois bem, se eu devo dizer o que, que eu acho que vai acontecer com a Alp do Dolor, exatamente o mesmo, tá? Provavelmente a gente vai ter o Scope idêntico, porém o dragão, talvez num estilinho um pouco diferente. Eu acho que essa é a saída, a Valve não quer arriscar, acabar com as vendas dessa caixa, tirando simplesmente o que é a skin mais bela da caixa, vamos ser sinceros. E quanto a M4 Temucal, eu acho que aqui tá safe, eu acho que aqui não vai acontecer nada, sinceramente, tá? Com todas essas notícias e rumores, a gente viu um spike, um aumento no preço da Alp do Dolor. Como vocês podem dar uma olhada no gráfico aqui, se a gente tira um pouco do zoom, mano. olha como que o preço dela tinha caído pra mil reais antes do artista o vex fazer a publicação e aí se a gente der um zoom aqui mano subiu de mil reais para dois mil reais, só no boato de que possivelmente ela seria banida, viraria contrabando. Conforme os dias foram passando e a caixa vai diminuindo de preço, obviamente, a skin Infector New já voltou a custar mil reais, e agora é a hora que eu considero comprar uma WP do Dolore, caso eu não drop nas 100 caixas que eu tô prestes a abrir. Então desmistificado aí, eu acho que não vai ser transformado em contrabando, mas eu acho que o artista... Vai ser banido, tá? Eu acho que ele vai ser banido sim. E eu dei uma caçada aqui. Encontrei a submissão lá na comunidade, lá no workshop da Alpe do Dolore. O criador lhe chama Jimba. Ó, aparentemente. Ele é um cara aí que já colecionou skins, olha. ele tinha uma HAL, o cara tinha uma HAL, ele já sabe da história da HAL, né, mano? Então ele já sabe o que o aguarda, talvez. E aqui são as outras submissões de skins que ele fez no Workshop. Eu acredito que ele não tem nenhum item aceito e esse foi o primeiro dele. E, basicamente, se a Valve realmente perder aí nesse strike de copyright, pode esquecer todas as skins dele que nunca vão ser aceitas no game. E ele vai ser banido e também não vai poder receber aí os royalties por ter criado essa skin que foi aceita na casa. E aí, o que você pensa sobre isso? Me diz aí nos comentários o que você acha que vai acontecer com essas duas skins, a AWP e a M4. A gente se vê no próximo vídeo. Deixa um like aí que fortalece muito, mano. Obrigadão, galera. Tamo junto, um abraço. Falou!